Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias, estamos começando mais uma notícia agora à noite e é uma notícia um pouco preocupante envolvendo a cantora Júlia B. Falou ela pela primeira vez sobre o acidente que sofreu aí e a situação não é boa não pessoal. Então acompanha a notícia até o final, vocês sabem que aqui a gente não enrola para dar notícia, então já se inscreve no canal, deixa o seu like, comente aí embaixo se você tiver vontade de comentar e bora para essa notícia aí, vamos lá. A cantora Júlia B, enfim, apareceu nas redes sociais na noite desta segunda-feira, dia 8, e detalhou seu grave acidente doméstico. Em nota, a assessoria de imprensa da artista contou que Júlia sofreu uma queda ao desmaiar e bateu a cabeça. Ela foi levada às pressas para o hospital e já se recupera em casa. Em seu perfil, ela narrou os acontecimentos nesta sexta-feira. Oi gente, cheguei há pouco do hospital, já tô em casa, graças a Deus, tô bem É, queria agradecer muito, muito pelas mensagens, pelas orações, por tudo É, foi um susto, não vou mentir é, eu tava na, em casa, basicamente E desmaiei, graças a Deus a minha amiga ouviu, me ajudou é, e eu... Fraturei uma parte do meu crânio aqui atrás Tá com galo Bastante, mas é, Eu tive que ficar internada Porque houve um sangramento no meu cérebro E você precisa de 72 horas pra, em observação Pra, enfim, não correr o risco de inchar mais Ou doendo piorar é, graças a Deus agora já deu 72 horas, é, eles me deram alta, eles me deram alta, até porque eu preciso voltar a trabalhar, preciso voltar para os meus compromissos, mas eu devo voltar no hospital nessa semana, é, fazer mais uma tomografia, mais uma ressonância para ter certeza de que o sangramento parou, é, esses próximos meses eu vou ter que tomar mais cuidado. A gente descobriu que eu tenho algo chamado síndrome vasovacal, que o meu corpo às vezes não manda sangue para o cérebro que pode causar desmaios e perda de consciência como aconteceu então eu tô tomando extra cuidado é, mas é isso é, eu tô com muito sono o tempo todo então desculpa não ter aparecido aqui antes eu... é pessoal notícia preocupante aí envolvendo aí a cantora Júlia B, infelizmente, aí, é um problema de saúde bem grave, que eu tenho certeza que ela vai ter que fazer algum tratamento. E é perigoso, pessoal, porque a qualquer momento ela pode desmaiar e sofrer uma queda pior, e a gente pode saber coisas ruins que podem acontecer com ela. Mas que as nossas orações estejam com ela e que ela possa sair desse momento e dessa fase difícil aí. Fechou? Essa foi a notícia aí e até o próximo vídeo.